cai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais o será acrescentado aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor! queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando juntamente com a igreja, 26ª semana do tempo comum, e o tempo comum é este itinerário de Jesus que ele vai percorrendo as aldeias, confrontando com os fariseus, mestres da lei, ensinando seus discípulos, seus seguidores e aqueles seus doze apóstolos, e hoje nós vemos aqui o deslocamento que Jesus faz, Estava na Galileia, na região que ele nasceu Uma terra considerada uma terra pagã Uma terra considerada excluída Porque ali tinham várias pessoas que cultuavam outros deuses E não cultuavam o Deus de Israel E por isso era um povo considerado marginalizado Um povo jogado à margem da sociedade e ele foi então para Jerusalém, onde havia o templo, onde era o centro da fé judaica no tempo de Jesus. E no meio do caminho Jesus passa pela Samaria, e a Samaria também é uma terra pagã. E o Evangelho é claro, diz que Jesus enviou mensageiros à sua frente, a fim de preparar um lugar para hospedagem, mas como os samaritanos não se davam bem com os judeus, porque os judeus cultuavam o Deus de Israel e os samaritanos tinham outros deuses, era uma religião considerada politeísta. Considerada não, era uma religião politeísta. Cultuavam vários deuses, mas não cultuavam o Deus de Jesus, a saber, o Deus de Israel. E por isso recusam arrumar lugar para Jesus. Não querem saber de Jesus. E aí nos chama a atenção de Tiago e de João. Eles não estavam abertos como Jesus era aberto. Estavam ainda fechados. Estavam ainda fechados no centro e no culto judaico. E eles olham para Jesus e diz: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para destruí-los? São um pouco violentos, né? Mas Jesus ele veio para proclamar a boa nova do reino de Deus. Não veio para castigar, não veio para mandar descer fogo do céu. Jesus muda a consciência dos seus discípulos, o tempo do juízo final ainda acontecerá, por enquanto é o tempo da misericórdia, da bondade e da paciência de Deus, e por isso todos têm tempo para se converter, enquanto nós pisamos neste solo que nós tocamos com os nossos pés. Jesus tem essa paciência, Jesus ensina a eles também a ter paciência, esperar a conversão do povo, porque se Jesus perdoou até mesmo aqueles que o chicotearam e o mataram, tanto mais os samaritanos que não ofereceram hospedagem para ele. E lembremos que Jesus está indo para Jerusalém e ele já sabia o que aconteceria com ele lá, e entrar em choque com os doutores da lei, com os mestres da lei, e Jesus foi tomando consciência disso. Não aceitaram o reino de Deus que Jesus havia, que Jesus estava pregando. Os mestres da lei, os fariseus, achavam que porque seguiam a lei, a tradição de Israel, eles seriam salvos. E o povo marginalizado não tinha salvação, estava jogado à margem da sociedade. E Jesus faz o inverso, mostra que o reino de Deus é para todos. Os marginalizados, os excluídos abraçaram a proposta de Jesus. E o povo elitizado, a elite judaica, os grandes mestres da religião do tempo de Jesus não aceitaram a sua proposta revolucionária, a sua proposta do reino de Deus, um reino que é aberto para todos. No entanto, Deus nos criou livres e perante a nossa liberdade, Deus ele não pode fazer nada. Deus respeita e não toca na nossa liberdade. Ele nos criou livres para decidirmos se nós queremos ou não seguir o seu caminho, seguir os seus mandamentos e a saber o maior do maior dos mandamentos é o mandamento do amor. Por isso que no alto da cruz ele olha para o céu e pede perdão a Deus por aqueles que o estavam matando, porque na verdade eles não sabiam o que estavam fazendo na concepção deles. Estavam matando um revolucionário, seja político ou alguém que não contribuía para a religião de Israel, as tradições e as leis judaicas. Mas estavam matando o Filho de Deus, o Cristo, o Messias anunciado pelos profetas. E nós hoje somos convidados a seguir Jesus, a ter a paciência, a bondade e a misericórdia que ele tem. Queremos converter muitas vezes os outros, mas não queremos converter a nós mesmos. E o sermão da montanha é muito bonito, né? Jesus nos dá uma lição de vida ali, né? Nós queremos arrancar o cisco do olho do nosso irmão, enquanto nós temos uma trave no nosso olho. Nós queremos converter os outros, mas nós mesmos não estamos dispostos a nos converter e a nossa conversão é diária. Peçamos a Maria, nossa mãe, que ela interceda por nós, nos tome pela mão e nos ensine a ter essa paciência de Jesus. Que ela, que ela sempre rogue a Deus por nós, nos tome pela mão e nos conduza até seu filho, nos conduza para a salvação. Que assim seja. Amém. Ah.